Ai ai... Caraca. E aí família, beleza? Amanda deu um spoiler aqui. É sim, estamos pegando o fim de semana para ir para a praia. Tá um calor, velho. Nossa, tá muito quente, pelo menos em São Paulo. A gente tá no dia 10 de janeiro e estamos de partida para voltar. Hoje é sexta, vamos voltar segunda-feira, porque faz muito tempo que a gente não faz isso. Né, Mão? Oi. Muito tempo que a gente não viaja, né? Quatro anos, só. Quatro anos. A gente vai deixar o Chico aqui dentro. Fazer uma bagunça. Nunca tá arrumado. Quando tá, o Chico vai desfazer. Pai. As coisas estão aqui. A gente ainda vai buscar mais umas coisas que tem o Alex. O Enzo tá ali. Na verdade, o Enzo Pai, tá. Pai, tô arrumando o carro. Tá arrumando o carro? É. Vou abrir a porta pra, pra entrar no carro. Tá. Cadeirinha do Enzo tá no lugar. O Enzo vai. Na cadeirinha, né Enzo? Tem que ir na cadeirinha porque na estrada é perigoso, né, Nem? <risos> para você que não tá entendendo nada e caiu de paraquedas nesse canal, bem-vindo ao esse canal maravilhoso chamado família Gotts. Eu sou o Fernando Gotts, se você não me conhece, se você não me conhece, se inscreve aqui embaixo no canal, ative essa esse botãozinho aqui vermelho aqui embaixo, que é de graça ativa a notificação também para receber vídeo porque vai que você gostou mesmo, fala não, quero receber vídeo aí você acaba recebendo vídeo e é isso aí mano então, outra coisa, é, se você me conhece deixa o like aqui embaixo, beleza? não esquece de deixar o like, porque eu conto muito com isso e, bom, agora nós vamos como tá errado? um encosto de cabeça é em cima, não é? Tá certa, mano. Daria pra num no joelho dele. mas aqui não é assim. Vixe maria Vixe maria acho que alguém errou na, na meta aí do negócio. E não foi eu, foi... Não, não, não foi tá. ainda mano Não, mas ele quer ir aqui, deixa ele aqui. A gente vai passar no mercado, hein? Você quer ir ainda? Não. Tá, mas a gente vai, mas tem que ir no mercado. Tem que ir no umas mercado coisa. comprar coisa pra gente comer comendo. Tem que ir no posto de gasolina, pra não. abastecer o carro. Não. Bem lembrado Vamos eu tenho que fazer ainda algumas coisas antes de ir buscar. A pessoa que vai com a gente também. Abre os vidros, moleque é mole. E vou ter que ir no posto, ter que comprar algumas coisas no mercado que eu lembrei pra levar. E... só alegria. Onde vende aquele bagulho? Que lindo. Vou botar na praia pra saber onde vende aquele bagulhozinho de olho pra cima. Vamos Salve. A gente... Nossa, a lente tá como mano. A lente tá bugada. Se reparar no meio dela, tá meia... ver. Na moral, faz uma limpezinha Tá sujo. Em casa, hein? E chegamos no apartamento, eu não é. peguei nenhuma parte do caminho, não gravei nada, porque tava muito escuro, tá ligado? E também acho que não tinha muito a se mostrar. Como eu falei, já faz uma foto que a gente não fazia nenhum tipo de rolê, mas ficar sem trabalhar o fim de semana, tá ligado? É muito difícil, mas a gente acabou saindo da rotina, tá ligado? A gente veio no apartamento do irmão do William eu não só se trabalha comigo. E daqui a pouco eu vou mostrar pra você aí como é que ela põe. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ela tá comendo. Neném, vem aqui. Deixa eu ver como é que tá ó. Vem aqui, neném. Deixa eu ver. Eita, olha como é que mano, não velho. Quer dizer, é um vestido ou é uma bermuda de tá? Bermuda. uma bermuda Pietra. Bermuda. Claro. Cabrera Claire. Oh, yeah. dela não é acostumada a ficar assim, pegada. Não, velho, vai continuar a falando, não? Cansado, Luiz. Véi, a viagem foi cansativa, a gente veio de camelo, tá ligado? Camelo. o velho. tá Ele tá falando camelo porque o carro... Meu carro é baixo. Qualquer buraquinho que a gente passava, o bagulho ficava... Pulando, tá ligado? Buraco na rodovia, velho. O bagulho batia uma brisa, o carro fazia assim. Para, cara, nada a ver, tava. É porque tinha uma regulação. sim. Para de meter o louco, safado. O Alex não ia ver com nós? Oi. Vai esperar o olho dormir para aprender ó, a aprender cuidar bico da Cuiado? Nha, foi ela. Não, lidar, precisar, ajudar, não. Oi, oh. então tudo oh. bem? Ai, tá fazendo um vídeo. Tá fazendo um vídeo. Você. Você. Ah, ai, ai, ai, meu filho. É é tá. Ai, meu filho, tá ou... respeito, um de oh. cada vez. Oi, tia da faxina. Oi. É foda. Tá zona. Tá sujo ali, ó. Dá uma limpada ali. Adriano, desculpa. Eu vou comprar um pra você, tá bom? Mas... sai tá muito gostoso. Ó, oh, até que fica mó da hora, cara. Na moral, cozinha americana aqui com os bem. Essa casa é a melhor parte que tem lá que preto. Alex, meu Deus. Que coisa mais... Ha ha ha ha. O Bruce Peitinho. É, ai, é, é, é, que nojo. Ui, credo. Que cara nojento. Oh, ô, caraca, ô, Guilherme, vai morar. Corre aqui. O cara tá... Ô, oh, olha aqui, corre aqui, vem aqui. Olha isso, mano. O cara já tá morando... O cara já tá morando no apartamento, velho. Olha aquilo tá ali, ó. Se liga, olha só, Nossa. mano. O cara já é verdade, tá... Ô, o, o cara já tá morando no apartamento, caraca. velho. eu falei que ele não tem estrutura, velho. Nossa. Vamos jogar o outro Ô, né? Caramba, pele. o Alex que é pior que a minha mãe nessa invasão, mano. Você é louco, <risos> É mais rápido que a sua <risos> Minha mãe ainda respeita ainda as quebradas, o bichão Me não respeita nada, Aí, não tá de imobiliária eu faço um steak muito louco <risos> <eu vou>. <risos> <risos> Sim, Quem é muito grilo? Quem México! Quem é? Quem boa situação a situação é? que é? é? é? Quem é? Quem é? Quem, bueno. quem é? <risos> Oh, que eu o meu aqui... ficou na rua do Ilha, não. Não, o que mais tem aqui é Tucson, mano. Pode ir para. Sério? É Tucson e ideia. Ó, os caras desacreditam, mas o meu carro, mano, ele anda muito bem na estrada. Na moral, é muito bom, velho. Eu fico muito feliz de ir. Nossa, peraí que eu tô suando. Mano, deve estar uns 415 graus nesse bagulho. Na moral, muito quente. O que você acha, Luiz? Lo lo, los mosquiteiros ossos. Ô, oh, o bicho usa o chapéu aqui, ó. Quanto tempo faz, Alex, você não vai na praia? Ah mano. Primeira vez. Não, mentiroso. Mentira. Você eu faz um tempo, tempo, faz uns dois anos. Velho. Dois? E você Alex? Um... Não, tô dois anos e meio com vocês na é, loja. né ah, uns três, quatro anos. Eu tô exatamente há mais ou menos, eu Os acho dois... desde quando eu comecei a trabalhar. Ó, o Enzo vai fazer Cinco quatro anos. anos. Eu acho que eu, o Enzo tava na barriga de... A Amanda tava de sete meses do Enzo quando eu fui pra praia, mano. Na moral, de verdade. Faz muito tempo, mano, que, que eu ó, fui... Ó. Fui Oh, meu Deus do céu, exibição aí, Deus. Ah, meu Deus <risos> tô falando, os caras estão tá, os piores. E aí, chega aí, olha, mostra, os caras estão tá mostrando as barrigas tanquinhas aqui, chega aí, mostra para os caras quem é que domina a parada. <risos> mostra <risos> a sua, então, vai, mostra vai, a sua que eu mostrar a minha. O quê? Babarriga? Ah, a minha barriga, barriga. Deixa eu fazer um make-off em dela, chega aí. aqui, ó. sem murchar. Não, levanta os peitinhos <risos> junto com o pescoço. Eita porra, o que, que é isso, caralho? O dragão tá subindo! Sai, velho. Aqui, ó! Nossa, na é moral! Leitinho. Para! Vai sujar a lente, mano! Foto mais aí. Vai sujar um... a lente! <risos> Nossa senhora! Jesus! É... Tem a do hotel! O Adriano? Será que tem rede fácil? Tem, tem a do hotel! Ô, oh, você falou que não tinha Tucson, se liga, ó! Mano, só aqui! Uma! Aí tem uma ali dentro, tá, ó! Tá, ele tá falando essa! Esse carro aqui é uma Tucson! Tem essa Tucson esse aqui? daqui, ó! Aqui, ó! Essa daqui é outra Tucson! Aí tem uma lá no fundo, aí tem duas lá atrás, ó. Tem Tucson pra caralho, par... rapaz. é louco? Lá no fundão não é Tucson não, ó. Como que você sabe? Porque, gente, parça, dá pra ver como é Tucson. Olha lá, ó. Chega e liga. vem daqui, ó. Lá no fundão, tá ligado? Consegue ver? Não. Não vejo Tucson, é tá mentindo. Não e aí, Alex, tá abandonadão hoje aí, só nos, nos craques? E tá aí, galerinha? Né? Suave? Tá falando com quem Mostra pra nós o que você tá falando. Os seus toques. Depois dessa, né? Vai ir lá mano, passar no boi, de né? Vai tá, assim, tacou no chão, hein? Mano. Como assim? Mano, na moral, Luiz, vai lá até o final da sacada pra gente mostrar o tamanho dessa parada. Olha o tamanho dessa sacada, meu querido. fazer assim, um Olha só. Vou montar assim, vou voltar assim. Pera aí, pera. Caralho, essa sacada é muito grande, mano. Né? <risos> Ô bambino, onde estavas, meu amigo? Eu estava fumando um barriado, parceiro. E aí, olha, o que, que você acha dessa situação? Mano, meu irmão não tá mais vai pensar pra mim esse apartamento. <risos> essa situação vai ser essa, filho. É melhor eu não mostrar isso, não postar esse vídeo, não, não vai dar muito certo. É melhor não. Adriana, você tem que entender que a gente não fez nada demais, tá? É só o comentário, então de boa aí. Resumindo, uma parada aqui, mano, é que a gente tá muito feliz, tá ligado? Tipo, mano, é muito diferente disso que a gente tá fazendo essas paradas. Então, mano, só vamos curtir, vamos curtir. Te mostrei o apartamento. Infelizmente, eu não posso levar você lá pra fora, porque lá fora tá muito embaçado. Queria, queria, mas recebemos um conselho de não levar. Tem o seguro dos equipamentos, mas não é só isso, tá ligado? Tem outras coisas por trás, que então, é um meio complicado. Mas depois se a gente for fazer alguma coisa, daqui a pouco eu volto aí e a gente vai, vai vendo. Como que ele faz o meu café de rico? café rico. No café? Não, daí é o segurador de filtro, né? Como Ou dizem segura. as pessoas que tem dinheiro. Poxa, lá na roça nós vai comer medo. Como pé. é que chama isso aí, mano? Eu não conheço essa coisa. Chaleira, chaleira. É o nome é difícil. Será que é mesmo, velho? Quando ela tiver mil graus? Não vai testar hoje. Eu tá bem. Ela pita. Um nolito de água para fazer o um café. Opa, oh, faz pressão aqui, aperta aí, tô fazendo pressão Hã? Pressão? Ah. Vai carai, você consegue, você é foda, vai mano, vai você vai conseguir o bagulho Aperta mais, aperta que você vai conseguir Força! <risos> tá pressão demais Tá sendo muito pressionado Não, Nossa, parei. Luiz Onde? É? Aqui que liga Fiquei sabendo que tem que bater palma três vezes ele acende sozinho Ah, É assim, Luzado, ó Só escuta o barulho, hein mano, só o barulho que dá pra tá. Num prédio, com gás encanado, acabou o gás. Meu Deus, não é possível que isso é verdade. algum lugar abre. Hã? Algum lugar abre, mas não abre É forma. no gazeiro que abre. Deu certo. Acendeu. Trato feito. <risos> Vocês sabem que esse bagulho realmente vai pro YouTube, né? Vocês sabem disso, né? Que? Não era, não? Não era? Era só o mágico. Transformação. Transformação. transformação. <risos> Tchau. Depois dessa o pessoal vai deixar o de like. Oi. Oi. E viu, aí, mano? mano? Ah. E aí, mano? Tá gostando? Ela tá me mostrando o parque lá. lá o o parque. parquinho? Filmar, né? Cadê o parquinho? Me mostra. Oi. Oi. Oi. Aqui é ah, aí. Cadê o paguinho? Ah, o Paguinho, tá lá, tá aí. Ah. Ah, você viu? Meu Deus, um pouquinho Achei de noizinha tá lá, What? lá. O paquinho tá lá. É. Amanhã nós vamos lá na praia, né, meu? entrar tá no a parque A gente comprou, a Ai, gente tá comprou né, amor, um apartamento assim, né? Só falta Ai, pra chegar. Nós né? vamos Capitana na parada, isso é verdade mano, eu sabia, eu sabia que isso não era mito velho Puta, esgrilo é Eu achei que era só a cena de filme velho, que alguém ficava assim atrás da parede, ó Ah, só pode, só podia ser Olha mano, que barulhinho gostoso, se dá vontade de... Olha isso, olha isso cara a Você fé, tá ligado mano. que dá 36 que lá fora, né? Nossa Trinta e meio. É um gole mais Trinta e graus e meio. Falou, vamos lá Eu não ligo. Café, café, independente, eu adoro café. Amanda, como a Amanda é humilde, o que que ela faz? Menos dois... Assim, nossa, força. Menos dois aqui, velho? O dessa Não em casa, velho. Essa é muito É freezer, é freezer. Oh? A mãe do Hudson tem, né, amor? Uma dessa. quê? Freezer, geladeira. Oh, vai, caralho. Tomou? Vai, vai, vai, vai. Não. Hum, que gostoso! Quer tomar café, Alex? Tá o um café aqui, ó. Caputino. <risos> tá, tá de, tá de, de ah, noite. Que, é, tá que né? é um... Ó, o barulho, ó. Descer redondo. Virou, virou japonês agora. É o japonês o cara virou. Aí, ó, o Luiz mostrou uma parada que é verdade, ó. Não é eu que tô falando. A placa. Eu curto muito café, na moral, o café é muito bom. Vamos. Volta e pega, pelo amor de Deus. A gente na recepção. Pega na, ah, o meu, que Não, não, o carro. Se tirar muito. o meu carro dali e alguém parar, e aí. E como é que nós vamos o carro do Ilha? O carro perto tá do lado dele. Mas é chave, filho. Se eu o elevador quiser. tá parado? Eita, poxa, viu, mano? Tá todo mundo louco uh, hoje. Uh, uh, é Vamos mas... É o Enzo, tá? Olha que sala bonita, ó. Isso é uma entrada de boy é. mesmo. Hum. Rapaziada, depois eu mostro é. onde vai ser onde a piscina aqui. Ai, meu Deus, nem Nossa, vem Sim, né. Piscina desse lado aqui. Eu mando pro um molho. O quê? Desde o dia que tá, não chegou, Vamos lá, a gente pega uns no, no mercadinho aqui mesmo e já era. Vamos lá. Tá Cuidado, neném. Dá pé, mão. Posso. E aí família, beleza Sim, hoje é o segundo dia Depois daquele dia lá que a gente jogou o, o urno Que eu não sabia como é que jogava Acabei dormindo, descansando No outro dia fomos pra praia Como eu avisei, não dava pra tirar vocês de casa Porque tava meio embaçado Resumindo Hoje a gente vai embora Foi muito massa Eu vou falar um pouco mais depois Como é que foi Se foi legal, se não foi é, Foi muito interessante Quando... O Enzo conheceu o Mar a primeira vez, ele nunca tinha vindo, então ele acabou que conheceu, tá ligado? Isso é muito da hora. Mas é o seguinte, hoje vamos embora, vamos comprar algumas coisas que a gente acabou é, usando, que é da casa do, do irmão do William, e a gente só tem a agradecer a ele, porque é muito da hora, tá ligado? Muito massa, eu gostei bastante de a gente ter essa confiança e ficar na casa dele, tá ligado? É muito legal mano, valeu mesmo aí velho, sei que você deve estar vendo esse vídeo, então agradeço de verdade. E onde a gente veio comprar, tá fechado. Fechou a bagaça! Tá todo mundo atuado, Fechou. Ô, Betinho. Fechou uma bola. E agora? Fechou. E agora? O que que a gente faz? Vamos buscar, buscar o carro pra ter que ir no mercado um pouco mais longe. E saber, saber aí ó, onde é o outro mercado maior. Tem uma coisa que eu acho muito massa, velho. É prédio, tá ligado? Eu acho muito louco. Deve ser mó da hora eu morar em um apartamento. Mas, né, com o vídeo rico, não tenho condições, então vamos morar, né? Vamos morar lá em casa. <tos> Olha aí vocês aí, ó. Tá todo mundo vendo da barada. Não gosto de mostrar essas coisas aqui não, porque... Saber se cara não gosta. Tem alguma câmera aqui em cima de mim. Aí, é, Bruno, marca a câmera aí. Cadê a chave daqui, ó. Eu vou ter que usar... Eu tô levando a chave da casa, porque ela tá falando do portão. Aí vai ficar aberto, tá? Vamos sair do inteiro, bicho. que eu quero o vídeo. Ah. é conseguir, bicho. É? Não, né? Pelo menos o mercado é bonito, né? Bem montadinho, filho. O bagulho é da hora. Gostei, gostei. O mercado não é muito famoso, mas é grande e bonito. Ei, o que você quer, mano? Tá doido? Deixa o bagulho aí, parça. Deixa o bagulho aí. Vamos lá comprar, tem que comprar as bolachas pra ir embora. Pega um pra Sofia então. Chegou? De tanto Fala pra assim pra ele. Chega lá na hora de dormir. Não. E o Willian, você gostou, William? Eu tô falando assim aqui na hora que eu for fazer o vídeo aqui do começo, vamos pensar que é pessoas pessoa diferente. Tá, tá lá, todo lá. Mundo... Do, do, do preço. preço. Okay. Oh. <risos> oh, <vem queimou. risos> eu nem queimou. Só O um lado do braço <risos> O bichão tá fritão tá E esse também, nossa, depois eu vou mostrar o Sim, mano, hoje já são Três dias depois do rolê da praia Eu tô vindo aqui Hoje porque No dia do rolê da praia eu passei muito mal Na estrada, não consegui Fazer vídeo, me deu um ânsia de vômito eu vim passando mal de lá aqui, tá ligado? No outro dia eu levantei e fui trabalhar, não tava muito bem também, então eu não consegui fazer nada, eu vim melhorar hoje, quarta-feira. Então é isso, mano, eu só vim dizer que eu gostei muito, curti muito. Não consegui fazer muita coisa que eu expliquei ao, ao, tempo, ao longo do vídeo o motivo, tava meio perigoso e tal, e não podia é, tá fazendo os vídeos por lá, né, tava meio embaçado. Porque às vezes por uma coisa simples a gente acaba estragando o rolê. Então é isso. Bom, mano, eu quero dizer que eu tô muito feliz. As pessoas que estão vindo do Insta me ajudando. Estamos chegando a 1.700 inscritos. Isso é muito show. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Já sabe, se gostou, deixa o like. Compartilha o canal com alguém para a gente poder crescer o mais rápido possível. Conto com você. Tamo junto, meu querido. Valeu, falou e fui.